Olá, eu sou o doutor Alzheimer. Eu hoje recebi uma visita. Veio a van, a van é o carro que tem portinha. Doutor Alzheimer. Eu, eu opero as pessoas, eu, eu sou médico. Doutor Alzheimer. Eu lutei na guerra. Amigo imaginário, ele me disse: Eu lutei na guerra. Eu ia pra Ucrânia. Alzheimer. Tu tem uma missão? Curar as pessoas. Ah, eu sou doutor, eu curo as pessoas. Esse velho, ele é rico, mas ele é feio. Mas eu não tenho dinheiro. Eu vou lá operar ele agora. Dá um, um joinha, dá um beijinho, dá um bundinha. Ai, dá tudo pro meu canal. A cirurgia foi um sucesso. Aham, uhum, sucesso! Ele não morreu! E ainda tá bonito! Olha só! Ah! Tem peitos, o velho tem peitos Ah, eu, eu gosto de peitos Eu gosto, eu gosto de peitos Peitos, peitos Então, mais uma vez o doutor Alzheimer Deixou as pessoas bonitas Até o velho da van ficou bonita Ele ficou bonita, né coelhinha? Né? Né coelhinha, olha Olha o velho da tá van Olha Tá feio, tá feio, tá feio, tá feio Dá um joinha e um beijo, que nem minha coisinha